Gravata, tu -tá, és bela e gentil, por teus filhos serás sempre amada. Rica joia do nosso Brasil, terno, benço, cidade encantada. gravata -tá, tu és bela gentil.